E hoje a gente tá aqui com um fan -favor, o fanfavor. Você começou um pouco lançamento. adiantado, amigo, mas tudo bem. bem vindos a mais um <risos> Twin inside show. E estamos com ele, que vai ser indicado a sprint com certeza, se não ganhar o título, né? Com o Júlio. Dá um oizinho aí, Júlio. Oi, galera. É isso aí. Conta aí o seu jogo pra gente, da sua visão de jogo. O que, que você acha aqui, proposição da sua eliminação. Pode falar. Então, uh, até coloquei no meu texto de despedida que... O fato de ter ido longe, entre aspas, e ter, ter sido barrado no F7, foi um pouco da vontade que eu tinha muito de jogar. Eu tinha me inscrito, se não me engano, duas vezes, uma ou duas vezes, e as outras temporadas que vieram sempre temporadas que eu não, não, podia, não me encaixava, né? eu All Star, depois deu Coreia, não conseguia me encaixar. E eu tava com muita vontade de jogar, e as pessoas que me viram jogando IF, ou solitários, ou outro jogo, viram, sabe que eu, quando eu jogo, me dou demais. Até minha vida social, vida particular, acaba sendo arrasada por causa disso. E com certeza. Daí eu acho que essa, essa vontade toda que me fez chegar até onde cheguei, mas também me barrou naquela hora, sabe? Que eu acho que as meninas ali viram que, que eu tava vindo com muita muita vontade e acabaram me barrando. Talvez para elas na hora certo. Que Daí... você era bicho com a potência social, né? E potência imunidade também, potência estratégica. É o que elas falavam, né? É, é o que elas falavam, usaram de justificativo né? Pra não darem abertura pra, pra eu jogar com elas, né? Sim. E também, né, Júlio, elas ficam caçando alguma coisa, qualquer motivo. É um motivo para O alvo vir em você, né? E você foi o, o despertador desde o começo da, da Tribal, né? Desde, sei lá, o segundo conselho, todo mundo já tava falando seu nome. Todo, é. Tanto nas entrevistas quanto nos posts, a gente sempre via seu nome sendo citado, daí... Eu até falava com o Diego, meu Deus, o Júlio tem uma maior alvo desse jogo e é tipo semana 2, sabe? É, Sim. na fase tribal ali, aconteceu uh, bem tranquila, sabe? A gente tinha duas pessoas que a gente sabe, todo mundo sabia que seriam eliminados primeiro, né? Que era a Missy e o João. Uh, por questões de prova, a Missy estava com problemas pessoais, de, de não conseguir acessar a internet, o João sumia bastante, então ali era meio fato. Quando os dois foram eliminados, que daí o jogo ficou mais pesadinho na tribal, que havia uma aliança verdadeira que era eu, Façanha e o Iargo e a Milene, e uma aliança que era verdadeira entre aspas, que era eu, Marcelo, o Kaique e o Façanha. Então, para essa aliança, a gente falava que o Iargo seria o próximo eliminado, né? e na aliança com a eu, Façanha e o Iargo, a gente falava que seriam um os dois meninos eliminados. Então, a gente podia jogar para qualquer lado. Né? Eu acabei escolhendo. Desde o início do jogo, por sinal, o lado do Iago do Façanha. E no dia da eliminação do Marcelo, que é um ponto importante, que eu estou sendo acusado até hoje de ter maltratado o Guri. Bullying. É, não, não foi bem assim. Foi assim. O Marcelo também tinha muita vontade de jogar. Isso a gente percebia. Mas ele tinha problemas com horários, de ônibus e tal. E a gente conversava bastante, eu gostava muito dele. E a gente foi se dando abertura, assim, a ponto de... Eu sou uma pessoa carinhosa, sabe? Eu chamava ele de Marcelinho dava bom dia, coisa que eu não fazia com os outros, sabe? Mas porque ele é uma pessoa muito querida mesmo. E eu acho que ele levou um pouco para o lado um pouco mais sério. Eu acho que isso que ficou... ele ficou muito magoado com o meu voto, sabe? Então no dia do CT dele, estava entre ele e o Caíque por sinal, para ser eliminados. E a gente acabou deixando o Kaique porque ele era um pouquinho melhor em provas. E porque o Marcelo tava causando muito na tribo, fazia aliança do nada, chamava a gente do nada, tinha umas cinco alianças com pessoas repetidas, então tava um, um caos desnecessário, sabe? Hum. Daí depois a gente começou a ganhar, acabou a gente indo mais pro CT, daí eu não tive mais que se preocupar com a, com a fase hum. tribal ali. Entendi, com o caos do Marcelo, né? Ah, o Marcelo é um negócio fugitivo, muito... e um recadinho para ele. <risos> E sobre a sua eliminação? O que aconteceu? Então, era para ter se eliminado no, no F10, né? Primeiro eliminado a Merge. Uh, mas que aconteceu assim, ó, a gente sempre vendeu que o, que o Iargo era a pessoa excluída da, da Jaci Isso a gente vendeu tanto para a Iara quanto para a E eles compraram essa ideia. Tanto que foi o Glauco que veio atrás do, do, do Iargo, eles tinham uma aliança ali, tal, dos novatos, que foi a primeira aliança que surgiu uh, ali na Merge. E que, por sinal, eu fui avisar a Gabriela, né, que eu desconfiava. Não era nem fato, eu desconfiei porque o Glauco uma vez eu dizer que eu era parte dos, dos veteranos que achava que os novatos não mereciam estar no jogo, né. eu falei, me assinei uma faísca. E eu comecei a pensar, não, mas se ele falou isso é porque ele realmente pensa isso. eu comecei a cogitar a história da aliança dos, dos novatos. E depois ela se provou que era verdadeira. A Gabriela não quis acreditar em mim, disse que era viagem e tal. E... A Milene também ficou meio assim, acreditava, não acreditava. Mas enfim, daí como o Iargo estava com a gente, mas estava infiltrado na aliança dos, dos novatos, né? então ele flipou e a gente acabou eliminando o Glauco. Assim como a Beatriz estava numa aliança com as meninas e eu e o Façanha, ela flipou para votar em mim. Aí, vai flipar, duas fliparam. Daí como a Gabi Sim. tinha o poder de veto de um voto, daí ela vetou o Kaique e daí acabou o Glauco sendo eliminado. Gente. Você acha que o Glau causaria um mutirão um aí no, na fusão pra tirar vocês, ou não? Ele seria o Easy de da forma? Não, não. Acho que ele ia, ah, não. ele ia vir pra causar. Acho que eu e ele, a gente ia ficar se mirando até um conseguir eliminar o outro, sabe? E essa coroa depois era... passou pra Bia. É, ah, tipo Bia e tá. Milene. É, é, tipo, o era eu e o Glauco, acho, no início ali. Daí quem acertou primeiro. Até quando ele foi eliminado, eu falei assim, "Babs, que homizinho difícil de eliminar tu, né? E ele, ah, mas tu também, né? Uhum. Então, foi a questão de quem conseguia eliminar o outro primeiro. Um dos dois eu saí logo, isso era fato. Ô, Júlio, se você, você pudesse escolher com quem você sentaria na final? Das pessoas da Merge. Eu sentaria duas pessoas da Merge? Isso. Ó, uh fazendo, vou falar duas coisas diferentes. Por trajetória, por pessoas que sempre estiveram comigo, uh, a gente conversava muito, muito mesmo, era o dia inteiro conversando, eu colocaria a Milênio e a Argo, que foram os dois aliados assim que deram sangue por mim e eu dei o sangue por eles também. Uh, se eu fosse eles, pensando agora no, no, no geral do, dos participantes, eu colocaria a Gabi, e eu falei isso para ela, não, ela não quis acreditar em mim, Uh, eu gosto muito da Gabi, desde a gente jogou um, um jogo uma época atrás, o Gic, a gente acabou brigando lá Mas depois a gente se acertou Mas eu gosto muito dela E eu gostaria de estar ela na final E... Deixa eu pensar Acho que até a própria Bia, sabe? Por mais que a gente tenha se mirado também uh, Bastante, eu é. acho que ela seria interessante Uma final, eu, a Gabi e a Bia, ser assim, uma final que ia é pegar fogo tá a mesmo <risos> <risos> eu nunca tenho medo, tá, algumas coisas que eu, que eu jogo eu não tenho medo é, de usar ídolo e ninguém, ninguém, e pra final com ninguém, essas coisas eu não, não me importo. Uhum. Isso é, aí. Vamos pra perguntas da plateia, Diego? Vamos, comecei Tá, a primeira pergunta é o último vencedor que a gente teve, o Leonardo de Coreias. Ele falou assim, pergunta pro Júlio como ele classifica o jogo dele e se ele se arrepende de alguma coisa. E qual foi a melhor jogada dele? Uh, acho que o meu jogo foi bom. Eu não me arrependo. De, uh... claro, arrependimento sempre tem, né? Senão eu ia estar na final. Mas talvez eu me arrependo de ter eliminado o Marcelo no lugar do Kaique. Acho que, por mais que naquela época a gente, a gente tenha pensado que o Kaique era melhor em provas, ele sabia que o Marcelo, se a gente colocasse uma pressão, ele ia ficar com a gente, né? E não que nem o Kaique ficou flipando até, até o final do, do jogo. Esse é um, esse é um arrependimento. Uh, eu fiquei com medo de usar o meu ídolo, no, no, o verdadeiro, no Façanha. Acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem ali, a gente poderia ter revertido os números. Mas eu acho também que também talvez seria burrice, porque pode ser que eu que os maioria dos votos fosse em mim e eu usar o verdadeiro nele, se acabar saindo com o meu ídolo, ia ficar meio estranho. Uh, qual que era o resto da pergunta? Não, é, qual ah, é a melhor jogada. Melhor jogada? Uhum. Acho que a, a jogar na verdade ninguém foi jogar sozinho, né? Acho que depende tudo de uma aliança. Eu acho que a aliança eu, a Milene, o Iargo e a o Facente a conseguiu aquele início ali de introduzir o, o Iargo na aliança dos outros para trazer informações. Acho que aquilo ali foi uma jogada que destruiu ali os novatos, que eles iam estar tá dominando a merge total agora. Hum. Ei, Iargo. <risos> Iargo então. é a X9, então? <risos> X9. <risos> Então, tem outra pergunta eu... aqui do Ricardo Lourenço. Ele falou assim: é, depois de jogar IF e se destacar como fake, como foi jogar outro jogo grande, mas com o próprio perfil dessa vez? Nossa, a pressão é muito maior. Porque no IF eu tava me escondendo atrás da Debbie, né? E eu podia fazer, falar qualquer coisa, fazer qualquer cagada, que saiu saber quem eu era depois, né? Eu acho que no Survivor, no VD, tu tá muito mais exposição. E as pessoas te cobram muito mais, que nem a cada prova as pessoas vinham assim. Ah, não estraga meu bolão. Ah, não vai perder hoje, tu vai estragar meu bolão. Ah, acha esse hilo, senão tu vai estragar meu bolão. Então, é uma pressão externa muito grande, sabe? E isso acaba. Tu acaba se cobrando também, né? Então, acho que o VD é bem mais difícil, por questões de cobrança da plateia, principalmente. Uhum, e, e mistura muito com a vida pessoal também, né? Muito, muito mesmo. Uhum. E agora a gente tem mais uma pergunta do Breno Castro. Torcerá você, né? você disse. Eles assim. falam assim, Júlio, dentre os que estão no jogo, quem, quem numa final você jamais votaria, e quem você votaria contra? Da quem eu não votaria? É, da Merge, vai. Depois que você saiu, pensa. Depois que você Depois saiu. Que saí, quem que, que eu não votaria? Uh, eu é. acho que eu não votaria na Steph, porque por não conhecer muito o jogo dela. né? Hoje eu não conheço, eu vou ver o discurso dela nesse final de semana, né, da final mas hoje eu não conheço o jogo dela e eu tentei jogar com ela quando estava para sair e ela acabou meio com medo de, de fazer uma jogada maior então acho que eu não votaria nela por achar que ela está sempre embaixo da asa da Bia e dali ela não saiu nunca uhum. e eu votaria em quase todos acho que todos ali tinham um jogo muito bom e ali depois que eu saí eu votaria na Gabi, votaria na Isa, votaria na Milene Dependendo do discurso, né? <risos> Tem muita coisa que a gente não sabe como é que é o um jogo, né? Que só descobre depois. É isso aí. Uhum. E quem é que você acha que vai ser o sprint temporada? Né? Então, também recebi um monte de coisa, tipo, no, no... pessoas Sim. falando que, para não estragar o bolão também, que apostaram em mim para sprint. Eu acho que, acho... Ah, não vou ser modesto, sabe? Eu acho que talvez eu seja indicado, mas uh, ganhar, não sei. Acho que muita gente jogou bem pesado ali, jogaram muito bem. E acho que ia ser muita pretensão né, falar que, que achava que ia ganhar. Mas acho que talvez indicado possa até ser. Eu fazia meus questionários completinhos, eu tinha uma visão de jogo bem boa. E como a gente tinha uma visão das outras tribos também, né? A gente tinha gente infiltrada por tudo ali. Eu acho que tem chance, sim. Hum, acho mais fácil eu ganhar a Switch que, do que do que Sprint. A gente não vai ser. Assim. Quem você é, tiver ganhar, porque né, pode ser um spoiler de voto, então... Sim. E você, você ajuda. Ajuda. É, a gente, é, então a gente não é. pode Você perguntou é. isso Ah, eu explicar a história dos dois ídolos, eu não sei se o Tom ficou meio tipo... Que porra ele fez, sabe, jogar, dos dois não, ídolos é. iguais? Ah, é, fala aí. Uhum. É, que um monte de gente veio perguntar, ah, que merda é essa que tu fez? Daí depois eu expliquei, não sei se o Tom não viu. É que, como ele sabia que tinha ainda um ídolo no jogo, e a gente não sabia se é saia ou façanha, então para anular qualquer ídolo que tivesse no jogo, para as pessoas obrigarem as pessoas a usar, eu fiz o ídolo quase igual, e acabei jogando façanha para as ídolo, pessoas não... Eu... eu tentei procurar, tentei procurar, não achei. Eu Era no... nos, canto, nos dois cantos, o, inferior, o superior direito e o inferior esquerdo, eu mudei as cores. Tem umas cores diferentes. Ah, Daí, como eu sabia que ia ser o Façanha, as pessoas votadas, então se eles não soubessem com quem era o verdadeiro, então as chances de outros, outros ídolos aparecerem seriam maiores, né? Hum. Daí foi que a Isa acabou usando dela também. Não sei se ela usou antes ou depois que, eu, que o Façanha, que eu joguei no Façanha, mas... Era essa a estratégia dos dois ídolos. <risos> eu acho que ela usou entre vocês, se não me engano. Não é, não é é, eu acho que na hora que eu fui postar, ela já tinha postado, uma coisa assim. É, mas era essa a estratégia, era pra obrigar quem tivesse ido lá a usar também, por medo, né? Foi uma boa, né? Pressão Sim, psicológica. Sim, foi certo. É. Sim, porque daí eles não sabiam, porque eles não sabiam, eles podiam achar que o do Façanha era o certo, né? Daí todo mundo ia se Isso. cagar lá, se jogando. É, na dúvida, a pessoa ia se desesperar, ia usar de qualquer forma. Verdade, é, foi uma boa. Uhum. Você quer deixar o coisa? Júlio, se tem mais alguma coisa pra falar? Pros seus fãs? Pros meus fãs, o inteiro. Marcelo, não fica bravo comigo mais Ele vai vir aqui na minha cidade em novembro no congresso Eu falei pra ele que era tomar um café Só que ele não pode jogar o café na minha cara Mas eu ainda quero tomar muito um café muito. com ele Pra gente conversar E recado para os finalistas para eles fazerem um discurso bem bonitinho Que eu adoro textão, então eu faço um textão bem grande Se ele vai quiser tomar um café parágrafo, com parágrafo não Vai ganhar meu voto Hã? Ele vai tomar café Nossa, com imagina uma numa final, ele ia falar hum. eu Vai tomar leite, Diego a gente chega um café a gente chega com um leite, olha que tudo Ah, vocês estão maldosos <risos> A gente, pô é Queria agradecer também ao pessoal que me torceu pra mim Estava torcendo pra achar o ídolo, Torcendo pra eu ir mais adiante, chegar assim sim Então, bastante gente Eu nunca vou, não vou poder reclamar disso Recebi muita torcida e muito incentivo E eu queria agradecer a todos por isso Você merece, amor Gente, hashtag é. Júlio no All Stars, hein com ah, certeza. Tá segue julho <risos> para sprint também. Uhum. Então, uhum. E é isso, o Twin Side fica por aqui, com o nosso indicado de sprint, que a gente tem certeza, né? Mas que o Julião uhum. tem certeza. Spoiler nossa, já. Né? <risos> e vemos o Sinal de Charles. Isso. Valeu, galera. Obrigadão. A, a gente te vê daqui uma semana. Tchau. Sim, me encontrou. Uhum. Tchau, tchau. tchau. Tchau. Beijão.